Purchase your tracks today. Deixa yeah. É tão duro bater no fundo. Oh. Se o fundo bate, é tão duro. Yeah. Já não sei sair dali. cair okay. Já não vou me levantar, isso não é assim, eu não funciono assim. Só sei que a minha mente por mais esteja no fim. Já não quero saber de nada, só ficar eu fico, se ficar não vou. Já não sei mais, até pode ter durado, mas durou. Já não sei se vou estar, se essa rima vai durar. Eu só quero ficar. Por mais que essa é a rima bem, estiver boa, boa. eu vou ficar. vou ficar, não vou durar, vou durar Sempre. Pouco. Sempre. Essa rima bate tão um forte como caixão. Não Chão. quer saber de nada, só fico aqui. Então As nossas conversas vão em vão. vão. Deixa elas voarem. Porque eu não trackster. vou parar. Só quero durar mais um pouco. Pra dizer e contar um pouco oh, As coisas yeah. Já não sei no, no, no, no. Essas coisas boas oh, Não sei Não duram para sempre Purchase your tracks então today fica yeah. mm. O que bate no fundo bate o que eu tenho de sentido foi sentimentos de longo prazo Já não sinto mais nada O que eu escrevo e o que eu sempre foi da estrada Mal é. já não sei que mesmo silvio Se Só grito amém. Grita a Deus para me deixar cá Deixa a frase que eu vou acompanhar Só sei escrever pela mente Foi assim de repente Meus colegas são, meus colegas estão Jorge fica na mente então Yeah Ficámos na meta de escrever músicas Purchase Hoje estamos aqui yeah. Não sei mais, mais. Fica, fica. Oh. Por ti. Então fica aqui O sentimento escreve também fica na mente Então vai lentamente Se faz favor oh. yeah. yeah. rima Purchase nunca bate tão forte combateu straight. Então fica aqui que eu já combati então Combateu. Combateu lentamente, fico cá. Já não sei esperar por mais, Eu. então fica. fica por mim, fica por mim.